Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos E aí, manos, hoje Alanios da Surpresinha aqui com vocês Exatamente, rapaz, Alanios da Surprises aqui Pois nós temos que comentar novamente de Bumbum nesse canal maravilhoso, né, o criador aí da franquia Mortal Kombat Como vocês viram aí no nosso vídeo recente, ele, ele já mandou aquele balde de água fria, como dissemos E ficou por isso mesmo, porém, cara uma coisa que a gente deixou pra poder discutir em um outro vídeo No caso este É sobre Mortal Kombat ainda sim aparecer na Evo Mas não da forma como a gente imagina, cara Porque tem um tweet do Edbum aqui que ficou muito suspeito E é uma coisa que eu acho que vocês podem concordar com a gente Então se você já tá curioso Deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera, uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, e só lembrando rapidinho, pessoal, que neste final de semana acontece aí a nossa querida Evolution 2022, e eu e o Alanius fomos autorizados pelo Playstation aqui do Brasil, poder fazer a cobertura completa desse evento pra vocês, então teremos muitas atrações sexta, sábado e domingo em lives aqui, pra poder acompanhar tudo com vocês, desde os campeonatos até as mais diversas novidades. Contamos com o apoio de vocês aí, vai ser muito foda. Já temos algumas lives programadas, até o final de semana a gente vai programar outras e também soltar a nossa agenda completinha. Então vamos lá, Lãs. Seguinte, mano. Deixa eu até trocar nossa tela aqui pra gente poder começar a discorrer sobre isso que tá rolando aí, rapaz, do Twitch da Edboom. Nós tivemos aqui, pessoal, ó, esse tweet da Edboom depois daquele lá que ele falou, que o Mortal Kombat não iria aparecer na EVO e tal Pedindo desculpa naquele tweet da IGN E ele falando lá que é um o momento do Street Fighter brilhar Assim como outros jogos, né? Que a gente até mencionou que um desses jogos aí Deveria ser o Multiversus, que é da Warner E aí, cara depois, ele mandou esse tweet aqui pra nós, Alanis, ó, concedido, esse Granted aqui, beleza, esquece aqui Eu não sei de nada, estou pessoalmente animado para ver o que o Multiversos reserva para a Evo E aí, alguns comentários aqui embaixo já estão até puxando o que a gente vai discutir um pouco aqui agora Porque se a gente prestar bem atenção nesse tweet dele aqui, ele fala que ele está pessoalmente animado as novidades do multiverso nesse final de semana aí, sabe? Então assim, é uma coisa que a gente começou a pensar Que já tem tempos que a galera pede personagens de Mortal Kombat, né Alanios? Pra poder chegar aí no para a gente poder curtir Seria da hora demais a gente ter ali um Scorpion, um Sub-Zero Quem sabe até uma Kitana, um Liu Kang e tal Então assim, como a gente não vai ter o jogo Mortal Kombat propriamente dito A gente imagina, né Alanios? Que eles podem aproveitar essa oportunidade, pessoal para poder trazer... Os personagens de Mortal Kombat Para o Multiversos, entendeu? E isso explicaria o porquê ele está Pessoalmente animado pro Multiversos na EVO Porque assim, é o único motivo que eu Pelo menos consigo imaginar, porque é um Jogo que ele não tem nenhum, assim Vínculo, vamos dizer, não é ele que está desenvolvendo Não é a empresa dele que está desenvolvendo e tal Ele é da empresa, o jogo Multiversos Que ele trabalha, então obviamente ele deve estar Animado sim, porque é da empresa que ele trabalha, ele deseja Sucesso, já que eles são contratados também, né? Mas, esse pessoalmente animado Me deixou com a pulga atrás da orelha que nós podemos ver alguma coisa aí, Landis? O que, que você acha? Abre margem pra mais de um padrão de, de interpretação, né? Você é, pode entender que ele tá pessoalmente animado porque ele gostou do jogo. Você pode entender que ele tá pessoalmente animado por conta que é o um trabalho da, da Warner. né? Você pode entender que ele tá pessoalmente animado e que essa frase é simplesmente lobby, entendeu? <risos> um trampo de relações públicas muito tá sendo muito bem feito aí. Então, assim, tem várias coisas que dá pra gente tirar daí. Mas, como você disse, há um tempo atrás ele... Deu a ideia de que poderíamos ter Algum personagem de Mortal Kombat no um Smash Bros Alguma coisa nesse sentido A gente sabe que não veio nada E isso pode nos levar a concluir né, que ele estivesse já sabendo do Multiversos ele gostaria que aparecessem personagens do Mortal Kombat nesse jogo a galera de um modo geral ali, né, pelo menos que a gente conversa nas nossas lives e tudo mais é extremamente receptiva com a ideia de que isso aconteça né, um personagem do Mortal Kombat no Multiversos ou nesses jogos de batalha assim, tipo, dos estilo Smash Bros O que que eu pessoalmente analiso aqui, aqui, né? o que que eu penso? Primeiro ponto, o que que é o óbvio? O óbvio é que venha Rick and Morty live, né? Que eles peguem ali e falam, ó, oh, tá aqui, gameplay do Rick and Morty. Mas o que, que não é óbvio e que pode estar tá também por trás, é o que você comentou, a gente ter ali um packzinho de personagens, né? E aí combando com o vídeo anterior, né? Sim. Já comemorando os 30 anos aí de, de Mortal Kombat, entendeu? Que vai ser aquela surpresa, né? Eu acho que se eles trouxerem personagens de Mortal Kombat, anunciarem agora, né? Eles podem falar que eles vão chegar lá pra setembro, outubro, <risos> entendeu? E outubro é o aniversário do Mortal Kombat. Mas eu ainda caio aqui pessoalmente acredito que eles não vão fazer essa cagada muito grande não. De anunciar personagens multiversos aí de Mortal Kombat, né? Como sendo a comemoração dos 30 anos. Todo mundo concorda que esse negócio seria muito broxante. Não só para as pessoas que não gostam do Multiversos, mas para as pessoas que gostam, mas também curtem são fãs de Mortal Kombat e querem muito ver uma coletânea aparecendo, alguma coisa especial nesse sentido. Mas assim, essa ideia de que eles podem trazer coisas do Mortal Kombat no Multiversos ali na EVO é bem provável, sim, porque não vamos ter jogo novo da Netherrealm, pelo jeito, nós não estamos afirmando nada, tá, tão cedo. Mas por que não pegar o jogo que está fazendo tanto sucesso que é o Multiversos e não incrementá-lo aí com personagens de uma outra franquia grandiosa e tão querida Assim, pelos fãs, entendeu? Obviamente, muita gente que não gostou do Multiversos Tipo, tá nem aí Mesmo que goste pra caramba de Mortal Kombat né Pode até que algumas animem a jogar o jogo Por conta destes personagens Eu acredito que isso possa acontecer Mas a galera que gostou do Multiversus e é fã do Mortal Kombat Como a gente aqui, por exemplo Pô, eu vou ficar muito contente, cara Se eles trouxerem ali Scorpion, Sub-Zero Quem sabe o Liu Kang, uma Kitana E falando em Kitana, Alanius Deixa eu só mostrar pra galera rapidão aqui um conceito galera que um fã fez da nossa querida Kitana e ele marcou o responsável lá pela produção, acho que é o diretor, né? Do Multiversos. Nessa arte está sendo mostrada agora para vocês, que, olha, ficou sensacional esse modelo da personagem aqui. Imaginada, um conceito dela, né? Pro Multiversos, né, Lance? O cara conseguiu traduzir muito bem. Né? Eu acho que caiu como uma luva, principalmente para personagem. Ficou bem legal. E torna crível, né? A, a possibilidade de ter Kitana, Sub-Zero, Scorpion dentro do... Trazer personagem de Mortal Kombat pro Multiversos, é uma estratégia muito boa, né? Tem gente que pode vir a jogar multiverso só pra poder jogar com os bonecos do Mortal Kombat. Tem gente que, pô, que vai fazer isso, né? Da mesma forma que teve gente que é, jogou Fortnite só pra ver se conseguia jogar com o Yuishun Lee, pra jogar com o Terry. Você quer um exemplo próximo aqui da gente, Alanis, que é amigo do coração e tal, de vez em quando? É, é o nosso <risos> querido amigo Kalil lá do canal GamerLiuGames, entendeu? Uhum. O cara é um safado, galera. Já manda logo aqui no vídeo, entendeu? Pra <risos> <risos> poder deixar registrado. E assim ele nunca jogou nada de Fall Guys, nada, só foi anunciar em Assassin's Creed lá, que é o Ezio e o Wavor no jogo, aí o bichinho já ficou todo oriçado pra jogar Fall Guys, tá vendo? Um exemplo, ó. Então... <risos> Hashtag Kalil te amo. Que fique bem claro que é zoeira, viu? É, pra cara, galera acho que ainda tá falando ele. sério, né, mano? É, nossa, a galera acredita, sai da outra uma pedrada, mas é um exemplo, né? muito claro de que isso funciona, sabe? É, da mesma forma que no Killer Instinct teve gente que foi jogar depois que saiu o General Graham, depois que saiu o resto do Battletoads. Então é, é sempre uma estratégia muito boa. Tem gente que jogou Soul Calibur depois que o Wes já apareceu. Né, Calil? Funciona, não, não tem como negar. E queira ou não, Mortal Kombat tem um público muito grande, né? Mortal Kombat 11 vendeu aí acho que 12 milhões de cópias, sabe? Foi quase que um mesmo número, será um pouco mais do que Mortal Kombat X. Então, são 12 milhões de jogadores aí que estão esperando aparecer o personagem favorito deles em algum lugar. E como você comentou, né? A Evo tá chegando aí, três dias. Aí os caras colocam o lançamento do personagem pra daqui dois meses. <risos> não. Eu não vou fazer Nossa. isso não, cara. Eu não quero acreditar, entendeu? Nossa, que coincidência, não é? Não, galera, não vai acontecer isso não, gente. Não vai acontecer não. Vamos ter fé não. em Deus. Vai, minha gente. Mas então é isso. Espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos, esse videozinho trazendo mais uma previsão aqui com base naquele tweet curioso do Ed Ele está pessoalmente interessado nas novidades do multiverso. na EVO 2022. Comentem aqui embaixo o que vocês acham disso, se é uma possibilidade para vocês também. Obviamente, como a gente disse no início do vídeo, estaremos juntinhos aqui o final de semana inteiro acompanhando todas as novidades. Inclusive, nós teremos live do campeonato do Multiversus e aí a gente vai poder ver juntos aqui no Meia Lua em primeira mão se isso vai acontecer ou não. Deixa aqui embaixo suas opiniões, a gente vai adorar ver a de cada um de vocês. E não se esqueçam de deixar o seu like, e não se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Um beijo para todos vocês, até mais. É? Vamos!